Ai, Jesus, acabei de tombar, é brincadeira, viu, brincadeira, cara. puxou a carga, a carga puxou. Ai, gente, carga cara puxou aí, fiz uma chucadinha aqui no meu pé só, primeira vez na minha vida acontece comigo, a Deus é maior. Ô oh, Jesus Cristo, misericórdia! Você acabar de filmar, você, você senta ali, cara. Não fica em pé, não. Você é que é o motorista? É, tô tudo bem, bem né? tudo bem, graças a Deus. Aqui, ó, você descalça aí, ó. É, eu vou lá todo no. Lado. Pô, minhas panelas, foi tudo embora. Deus é maior. Tem que entrar lá dentro, e me tirar meus documentos. Tem, lá de lá, lá do motorista. Ah, lá do motorista é lá do motorista é a bateria. Aqui, ó. Ayo. Simo aí, ó. Cima o catalisador aí.